Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mariane, consultora de moda, design de moda e jornalista. A nossa conversa de hoje será sobre os looks da Paola e da Paulina. Quem aí se lembra da novela A Usurpadora? Ao longo da trama, Paola e Paulina são retratadas como mulheres muito diferentes, com personalidades distintas e estilo de vida completamente opostos. E essa diferença podemos notar também em seus looks, bem, a maneira como elas se vestem. E eu vou te mostrar algo inédito, para você descobrir se você é a Paola ou a Paulina. Esse clássico de 1998 ainda mexe com muitas pessoas, parece que o tempo nem passou. Peraí, aí, você não conhece a Usulpadora? Como assim você não conhece a Usulpadora? Então, você não conhece a melhor personagem de todas, que é a Paola Bratio. Bom, muitas mulheres ainda se inspiram nos looks das gêmeas, que são as queridinhas do mundo inteiro. As gêmeas que nada, a queridinha mesmo é a Paola Bratio. Ops, eu acabei contando qual é a minha queridinha, desculpa. de continuarmos, se inscreva e ative o sininho. Eu tenho certeza que você vai amar essa nossa conversa de hoje. Ah, e amar as próximas que virão. Vamos começar com a Paola, uma mulher vaidosa, muito exigente, com sua aparência. Por isso seus looks são cuidadosamente combinado com joias. Ah, e sem falar na maquiagem que é impecável. A gente vê ela de vestido longo, porém... Muitas das vezes também de vestido justo, mas sempre com decote. Alguns vestidos têm a fenda profunda, que deixa as pernas à mostra. E esse look é lembrado pelos fãs da novela até hoje. Outros looks memoráveis da Paola são os vestidos luxuosos. Terninhos elegantes, saias lápis justas, blusa de seda e calça de cintura alta. Nossa, ela é uma madame, viu? Ah, sem falar nos salto-altos. Ah, nos brincos, nas pulseiras, nos colares. Nada disso era bijuteria, não. Era tudo joia verdadeira. Cai entre nós. Ela é bem mais chique e estilosa do que a Paulina Martins. Quem aí concorda comigo? E por falar em Paulina... Bom, por outro lado, a Paulina é vista como uma enfermeira humilde, trabalhadora, que vive em um bairro pobre e luta para sustentar a si mesmo, e a sua mãe Seus looks são simples e discretos Com umas roupas bem básicas e Sem muito detalhe Ela prefere tons mais neutros Como o marrom e o verde oliva E raramente usa acessórios ou joias Fala sério, né? Ela não sabe mesmo se vestir Ela usa pouca maquiagem Raramente um batom e um blush bem suave Não gosta de chamar muita atenção E também com a vida que levava Não tinha muito tempo de se arrumar eu acho que muitas de vocês entendem. E para não perdermos o costume da nossa conversa, vamos adaptar o look das gêmeas ao nosso dia a dia. Vamos aos looks da Paola que são elegantes e sofisticados, mas pode ser adaptado ao nosso dia a dia de uma forma casual e acessível. Aqui vão algumas dicas. Dica de número 1. Um, use cores vibrantes. Assim como a Paola, você pode optar em cores vibrantes para dar aquele toque de ousadia. Por exemplo, experimente um blazer vermelho com uma calça jeans ou um vestido azul royal com uma sandália de salto alto. Dica de número 2. Use estampas chamativas. As estampas são uma das marcas registradas do guarda-roupa da Paola. Ela utilizava estampas, mas não é como você está pensando. Até nisso, ela arrasava. O fundo era preto e as estampas eram com flores brancas e amarelas. Bom, nesse sentido, você conseguiu entender, né? Então, opte por estampas florais em vestidos ou camisetas. Ou uma estampa geométrica em uma saia ou calça. Dica de número 3, opte por tecidos nobres. Apesar do tecido de seda e renda não serem tão práticos para o dia a dia, você pode optar por tecidos semelhantes, como viscose e estifon, que possuem um caimento bem leve e fluido. Dica de número 4, eu adoro essa dica. Não esqueça os acessórios. Ai, ah, eu sempre falo disso. Será que é meu mantra? Os acessórios são essenciais para complementar o visual. Aposte em joias delicadas, como brinco pequenos e colares mais finos. Para dar aquele toque elegante. Ah, não se esqueça dos sapatos de salto alto, que alongam as silhuetas e deixam o visual mais sofisticado. Dica de número 5. Cabelo e maquiagem também fazem parte dessa combinação. Para finalizar, você pode se inspirar na maquiagem e no cabelo da Paola Bracho também. Por exemplo, um coque baixo ou um rabo de cavalo mais sofisticado combinam com esses looks bem mais elaborados. Já a maquiagem pode ser mais marcante nos olhos e nos lábios, dependendo da ocasião, é claro. E esses foram os looks de inspiração da Paola, mas creio que muitas aqui amam a Paulina Martins. Vamos falar dela agora? Esses looks também são incríveis para adaptarmos ao nosso dia a dia. Aqui vão algumas dicas, mas fica tranquila. Você não vai se sentir uma sem sal se vestindo igual a Paulina. Espera só. Dica de número 1. Um, use cores neutras. Ao contrário da Paola, que prefere roupas vibrantes, a Paulina opta por cores neutras, como preto, branco e tons terrosos. Você pode investir em um look all black em um conjunto de saia lápis e blusa branca, por exemplo. Dica de número 2. opte por peças básicas. Você pode utilizar peças básicas e confortáveis. Você pode utilizar calça jeans, camiseta de algodão e sapatilha. Tá vendo só o eu falei que você não iria ficar brega adaptando os looks dela? Por mais que na novela ela fosse muito sem ela tem muitos looks que são aproveitáveis. Essas peças são perfeitas para o dia a dia e podem ser combinadas de várias maneiras. Dica de número 3. Jaquetas e blazers não podem faltar no seu guarda-roupa. Para dar um toque mais sofisticado ao visual, não esqueça essas duas peças. Elas completam muito bem um look básico e dão um ar de mais elegância. Dica de número 4. Raramente Paulina usava acessórios, mas você pode utilizá-los sempre no seu dia a dia. Eles são muito importantes para dar um toque de personalidade ao visual. A Paulina quando usava acessórios, ela utilizava os brincos pequenos, mas você pode utilizar colares e pulseiras para dar aquele toque final ao look. Dica de número 5. A última, porém, não menos importante. Cabelo e maquiagem também são essenciais. A Paulina costumava usar cabelo solto ou um rabo de cavalo baixo. A maquiagem é mais natural e discreta. Você pode se inspirar nesses detalhes para compor o seu visual. Vai ficar um sucesso. Me diga aqui, qual será a sua inspiração no seu estilo? Vou te confessar, eu amo os looks da Paola, mas os da Paulina também dá para tirar dos bregas aos sofisticados e chiques. É só colocar uns acessórios. Vai por mim. E você? É Paola ou é Paulina? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Compartilhe com suas amigas. Vai que elas também encontrem o estilo delas aqui nesse vídeo. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até a próxima!